e Guerreiros e Guerreiras Soldado aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês e hoje é a terceira rodada da Roda Fortuna edição de aniversário Então se você não assistiu ou se porventura você caiu aqui de paraquedas esse canal você é novo seja bem-vindo meu querido tá comendo panetone por isso que eu tô, tô com o dedo sujo mas os vídeos vai estar aqui em cima, tá? O vídeo 1 e o vídeo 2 vai estar aqui em cima nos cardzinhos. É só você acompanhar lá. Lá eu tô explicando direitinho sobre a roda. Então, vamos lá. Tem 90 fichinhas aqui. Bora ver se eu consigo ganhar a terceira parte. Lembrando que são... São... São quatro, né? São quatro rodas. No caso, foi o mês de fevereiro inteiro todo fim de semana né sexta sábado e domingo com a roda disponível tem muita gente que fala ah, saudade da roda não tá indo, na roda o link tá off não é é porque começa na sexta vai sexta sábado e domingo se você tentar abrir na quinta já não tem se você tentar abrir na segunda já não tem tá e ele é a roleta de vez em quando dá uns, dá uns bugzinho aqui então é normal ó, tá vendo o que que eu, que, que, eu, que eu faço? Você vai abrindo aqui e vai apertando o F5. Se caso ela bugar. cai atualiza. Ó. E vai rodando. Só não vai ter a animação dela rodando, mas pelo menos não vai bugar. Vai ficar todo boneco aí, perdido. Deixa eu ver, ó. já ganhamos quase tudo. O que me interessa é a peça. Vamos, vamos, vamos, vamos! Boneco! Olha! E tá dado, anjo! Nossa, nossa, assim você me mata. Ganhei? Deixa eu ver se eu ganhei. Ganhei não, só falta ela agora. Só falta a peça, tá? Sempre lembrando que o link, os links eu deixo sempre aqui no, nos comentários. E assim, aparentemente, rapaziada, foi bem fácil, tá? Foi bem fácil ganhar as peças. Não teve muito certo. Tem gente aí que ganhou vários e vários pedaços das peças então eu, eu tomara que essa essa essa pistola vale a pena porque foi foi bem fácil pra ser sério foi bem fácil e tava dando bastante ficha sem muita dificuldade só vocês logar ali já ganhava gastava 100 k de ep já ganhava também então eu achei bem fácil vamos ver né tomara que eu não não engula minhas palavras eu tinha 90 ó, vocês podem ver eu tinha 90 90 fichas Vamos ver se eu vou conseguir ganhar com 90 aqui. Tomara que sim, né? Eu vou abrir aqui rápido. O vídeo não ficar muito, muito longo, né? Deixa eu ver. Cadê? Aí, dá nada de ganhar. Olha! Olha! Vem a, vem a roleta! Bora! Ó, ela bugou. Ó. Se dá um F5, ela... Vai para os seus conformes. Ela que nem conta, Você roda, ela nem conta às vezes. Mas é assim mesmo, é a roda da Bugations. É, tô ficando com medo. Até agora ela não veio. Não posso perder essa peça, hein? Alô, de oito, ajuda nós. Caramba. Ah, ganhei Aí vai vir de novo agora, tá vendo? O ruim, o ruim é que você não consegue ver Mas eu ganhei aqui, tá vendo? A peça tá aqui, ó, eu ganhei Já abrindo aqui, vou terminar de já viu o restante O ruim de você abrir e ficar apertando F5 para bugar Porque não aparece animação, né? Aí você tem que ficar vendo aqui, ó No cantinho, mas ó, já tá completo aqui, ó Ainda bem, tá vendo? Com 90 fichas E 90 fichas bem fácil, você jogando aí não precisa gastar ZP nem nada, você consegue abrir. Vamos ver se eu dou a cagada de pegar mais um aqui com essas oito. Eita, barulho da bexiga, hein? Esse carnaval é terrível, né, gente? Terrible! Terrible! Vamos lá! Vem que vem, vem, neném, vem que eu tô boneco também. E se você teve algum erro, teve bastante ah, teve erro na roda, não sei o que, papapá, para pão duro. É só mandar um ticket no suporte, tá? Que eles, olha. Eles vão te responder. Uh -huh. Yeah, yeah, yeah. Vem vem vem vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vem que eu tô boneco também. Cadê? erro de ficha. Como assim? Já foi tudo, nem sabia. Tá, bom. Tá aí. Já ganhei a peça. Então vamos, a semana que vem tem o próximo vídeo, tem o último vídeo, quarta eu espero ganhar essa na conta. Eu havia pedido ela pra fazer um vídeo mostrando no YouTube tem vídeo de canais gringos que ela, ela tem, se não me engano, até aquela Slug. Né, que nem é das 12, que tem aquela bala slug que pega de longe e o tiro mata. O pessoal falou que ela é boa. Né? Vamos ver, testando depois, quando a gente ganhar as quatro peças, vou fazer uma, uma gameplayzinha lá, um teste com os bots, pra ver se realmente é boa. Valeu? Muito obrigado por ter assistido, fiquem todos com Deus, um grande abraço e lembre-se, porque ser gamer e perder uma peça da roda-fortuna é muita guerra. Fui, boneco!